Aí, o não falta pra minha palavras. É muito fácil jogar a culpa nos traficantes, né? Mas vocês se esquecem de quem é que vende as armas. Por que me julgas pelo meu tom de pele? Afinal, por dentro eu não sou igual a ti. O que em mim tanto te incomoda e te fere. Você tem ódio da minha raça, né? Nos excomungam, nos persegue nos ferem. E sem a gente ter feito nada, nos matam. Sou Zona Norte. Sou da favela e com muito orgulho, muito obrigado, minha mãe, por nunca deixar faltar nada para mim nesse mundo. Mas aí, o espreto não sabe a própria história, mas também aprendi sozinho dos dos livros da hora. Tinha ninguém para me ajudar e também não tem ninguém para ajudar eles. O rap, mano. O rap sim me salvou. Que um dia também salve todos esses. Espero que essa poesia toque seu coração e você perceba que em pleno século XXI ainda existe vestígio de escravidão. É mais comum me ver como lixeiro ou como frente da facção. Mas tô aqui pra mudar seu pensamento retrógrada, de que todo preto é ladrão. Tô aqui pra libertar a mente, não pra roubar seu fio no cordão. Seu iPhone não vale mais que minha vida, e minha mente, com certeza, tem bem mais que 64 gigas. O playboy que critica é o que financia. Sobe lá no alto do morro pra entupir a porra do nariz de farinha. Mas vou ficando por aqui. Passei minha visão, tirei o peso que não me deixava dormir. Eu sei que essa tu vai querer ouvir. Somos um povo heróico e já passou da hora da gente começar a agir.